Cuidado! Lilica, ah, Lilica, tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa Uau. Que lindo! É um ovo Ele tá aqui sozinho Ele deve estar tá com saudade de casa De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Deixe-me ver. Interessante. Ele é lindo e muito diferente, né, Joana? Ah, ah, ah. Sim, é mesmo. Precisamos achar a família dele, Joana. Sim, e rápido, porque ele não pode nascer aqui. Vamos ver se a Mala do Mundo ripilica pode nos ajudar? Hum? Vamos! É hora, é hora. Se revelar diferente e único pra ver, e escutar. E o que perdido está vai reencontrar o seu lugar. Pronto, agora ele tá protegido. Podemos ir. Então vamos logo! Obrigada, Joana. Oh, Zepe! Hum, Acho que ele não ouviu. Tenta de novo, Lilica. Zep! <risos> Rippica, Zepp! Vamos, Zepe, precisamos ir rápido! É, vamos! Agora, podemos ir! <risos> Uau! Será que são esses? Mas eles são enormes e têm cores diferentes, não é não? Olha, tem ovos aqui também, dona! Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? de achar a família desse ovo fujão. Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu. E agora? Lilica, ah. olha isso! Acho que ele tá querendo nascer. <risos> Acho que ele tá com coceira. <risos> Vamos chegar quando te chamamos. Achamos o ovo da sua família. Uhum. Viva! <risos> ah, o o Fujão! Volta aqui! <risos> Agora o Ovo Fujão vai nascer junto com a família. Espera dona, quero ver o filhotinho do Zepp nascer. Ô Zepp, vai demorar pra ele nascer? Não tem problema, a gente espera. Uhum. na hora e agora ai essa é minha amiga Lilica <risos>